Nome, Paulo Freire. Data de nascimento, 19 de setembro de 1921. Local, Recife, Pernambuco. Cor dos olhos, castanho. Raça, humana. Meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, cajueiros de fronde, quase ajoelhando-se no chão sombreado. Ali engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Eu fazedor de coisas, eu pensante, eu falante. É durante muito tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um, um especialista em métodos de e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu, que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum. Eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha... A minha preocupação desde o começo era um pouco, um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era, era uma crítica à, à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Eu tinha seis anos de idade e tenho várias lembranças de ir lá, do Círculo da Cultura. Aprender a ler sentada no colo do meu pai, isso me fascina. Recordar o passado? É viver duas vezes. Eu eu, sou, eu é sempre soube viver, viver duas vezes. É. Ah, é sofrer? É. É É viver é é. é é É Olha, pela maioria, eu é. sempre é. soube que é é. era viver. É. É. É é. é é. Recordar o passado? É viver Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, e tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, a esta cidade aqui, para fazer aquele levantamento? ainda era muito pequenininha, tinha seis anos, nem se lembra ainda, né? Mas lembra, eu me lembro é, alguma coisa. É. Eu lembro porque passou um jipe com alto-falante anunciando ah, que ia chegar essa escola, e, e as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim pro meu pai, que queria estudar, e disse, ah, isso não chega pra gente, não. Cabia a nós fazer um plano de alfabetização e educação de adultos, visando 100 mil matrículas, uma maneira de mudar a situação. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento e a primeira providência nossa foi, no, no, nós nos deslocamos para Angicos para fazermos o levantamento do universo vocabular Então íamos de casa em casa e ao final selecionaram, ele selecionou é, em Recife a, as, as palavras geradoras No conjunto delas estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. Começando do mais simples, por exemplo, em Angifes, a primeira palavra geradora foi belota. Então, você sabe, belota são três sílabas fáceis, mais fáceis, não é? e muito usadas. Então, a partir das palavras, quando nós vencemos todas as sílabas, aí começamos a formar as frases. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever três sílabas. E o lápis, e o lápis fura a folha do caderno. Naquele momento em que em que eu comecei a aprender eh, com a classe trabalhadora o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Um ciclo da cultura é o nome que nós demos. Paulo Freire deu para substituir a classe de alfabetização. Porque na classe de alfabetização permanece aquele sentimento de A sobre B, ou seja, de um professor que dita, um professor que diz, que transmite uma educação bancária, entende? E alguém que recebe. Quando nós chegamos em casa às dez, oito horas à noite, sete horas à noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às quatro horas da manhã, a Fábio capita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele, agora como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu, morto, quer dizer, eu não me fazia, fez naquela noite, uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Noite após noite, uma hora por dia, aula. Que é o voto? Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. Quem vende o voto é a massa. Povo vota com consciência. A política, né, na época, a, a, havia muita pressão. Né, a, os movimentos sociais, e, e, e nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. E quem estivesse naquela, naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo e levava, prendia sim aí todo mundo ficou com medo né Não. eu sei que papai chegou em casa só minha filha mamãe se que foi de papel ajunta papel lápis livro e faça um foguinho bota em cima o foguinho tudo mesmo jeito eu fiz <risos> A mesma coisa eu fiz. Eu peguei todo o meu material, que eu tinha os slides, <risos> tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a, a gás, que eu Olha, ficava até é. não sei que hora da noite bombando, e a lâmpada cólima. Tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Tenho a convicção de que o Brasil seria outro hoje, se essa atividade não tivesse sido interrompida brutalmente. Pelas razões que foi, ou seja, para inviabilizar exatamente a emergência desses que o projeto político pretendia e conseguiu que continuassem como excluídos. O objetivo foi esse, não foi outro. Não era nada pessoal contra Paulo Freire, contra mim, contra quem participou dessa atividade. E eu sempre me emociono e, e fico me lembrando, porque aquilo era feito com o coração. Com é, é que... um amor, um amor, né? Um amor sei votar aprendi a escrever meu nome vivi outras escolas, mas o que, o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer eu, eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire Paulo Freire colocou oprimido na história ele deu visibilidade a alguma coisa que estava lá historicamente é, a, sendo invisibilizada pela cultura dominante. Então, pondo o palco, no palco da história, é, é, o oprimido ele é, ele estava fazendo um ato revolucionário. A concepção antropológica de Paulo Freire é muito simples. Primeiro, é, você é um ser curioso. Então, a curiosidade é uma categoria funda fundamental principal. Você é um segundo você é um ser inacabado, incompleto, inconcluso, portanto, você precisa do outro, né? E terceiro, né? se você é, é um, nasceu como um ser de ligação, conectivo com o mundo, e você compar, com, comparte com o outro, né? compartilha com o outro o mundo, né? é, esse mundo está em transformação, portanto, a antropologia de Paulo Freire, está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução, e constante transformação. Primeiro, se nós somos um ser curioso, a primeira coisa que vamos fazer é ler o mundo. Então, a leitura do mundo é um princípio fundamental da teoria do conhecimento de Paulo Freire. A segunda é a tematização. Pegar aquelas palavras geradoras, aqueles princípios geradores, aquilo que o povo conhece, no caso do método de alfabetização, não? Aquilo que o alfabetizante conhece e descobrir o que significa E a terceira é a problematização Você vê, a problematização é o momento culminante do método freiriano Então por isso que Paulo dizia, não quero saber de, de ser conhecido apenas como alguém que, conhece, que, que inventou o método Porque exatamente a, o seu método está ligado à sua teoria de conhecimento e à sua antropologia Professoras, professores, alunos e alunas, boa tarde. E nós já estamos em nosso horário de começarmos o nosso turno vespertino. Nós teremos as nossas atividades na sala do levo, na biblioteca, atividades de agricultura. E com certeza será mais uma tarde de uma construção da nossa aprendizagem. Então, assim, ao iniciarmos a escola, fizemos a proposta aos servidores, aos trabalhadores da educação aqui. Vamos estudar Paulo Freire, vamos compreender a sua proposta de educação, essa perspectiva de humanização, de libertação, de conscientização. Então, assim, a escola não existia e depois veio Paulo Freire. Paulo Freire existia antes, em nosso coração, como uma proposta de vida. E, assim, a proposta conosco, depois surgiu um espaço concreto para vivermos a prática dessa teoria. A gente tentando, tentando e era difícil mesmo. Como pegar um aluno que vem da roça, passa dois meses em casa, um mês só aqui e fazer esse menino, né? Aí o jeito foi o okay, que? Olhar nas leituras e aprender com esses teóricos, né? E a base da gente foi Paulo Freire, pelo fato de ser uma coisa mais próxima da gente. As crianças que não chegam, chegam muito diferentes das crianças que são urbanas. Naturalmente, quando elas chegam, elas não conhecem o vaso sanitário. Que para a gente é um valor, e isso ainda me emociona, saber que muito das nossas, muitas das nossas crianças tiveram que usar muito tempo o quintal da escola porque não sabiam usar um vaso sanitário. Então elas chegam aqui às vezes com um comportamento muito agressivo, né? às vezes nós temos crianças aqui trazidas pelo conselho tutelar. Crianças que a gente não conseguia chegar junto, tocar, porque elas resistiam. E hoje a gente vê, assim, transformação mesmo na vida deles. Né? Hoje são crianças que sentam no colo. Se a gente senta, eles vêm chegam, sentam no colo. Crianças que a gente teve grande dificuldade para chegar junto. Ficou nervosa? Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreendê-lo melhor. O exílio, rapaz, o exílio me deu muito. Uh, só que o preço do dado <risos> é, é, é, é que parar, a quantidade que tu ganha é a quantidade que tu tem que pagar. O preço é alto, o preço é e foi alto. Olha, eu, eu só não te diria que, que eu me sentia destroçado, porque afinal de contas é muito difícil que eu me destroce, entende? mas eu, eu, eu sofri profundamente. Então havia dimensões da, da nossa cultura eh, que, que me fustigavam, como por exemplo o gosto da comida. Nós, claro, tínhamos muita saudade do clima, da gente, da língua, né? mas a estrutura familiar na, na questão da, da comida, por exemplo, do universo, né? da cultura da nós tínhamos tudo. Todo dia minha mãe arrumou feijão não sei aonde, e galinha de cabidela, que ela ia achava no mercado Larvega, trazia e fazia geva da galinha, e fazia. Era, uma, era uma comida que se você entrasse. Era uma casa pernambucana, era uma casa brasileira. E não há como sacrificar a sua identidade cultural. Eu, eu, acho, eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. Oito. Não. Nove. A resposta vai ser o quê? Rede Resposta. Quantas gudes ele dividiu? Nove. Oh. Sobrou nove gudes para cada colega. 9 é. gudes. Isso aqui é uma ferramenta chamada sacho. Ele tem uma ponta justamente para poder fazer o quê? Para poder fazer a cova. É? Então nós vamos fazer a cova. E a beterraba já está aqui. Nessa posição, ela não pode entortar a raiz, porque senão vai deformar. E aqui nós vamos fazer esse procedimento. Tá mesmo a Pronto, tá faltando. Coloque aí no local. Um pouquinho mais, ó. A raiz ficou um pouco baixa. Ao retornarem para casa, eles levam daqui da escola algumas sementes: cenoura, beterraba, das hortaliças que eles já cultivam aqui. Lá, eles têm o objetivo de, ao chegarem lá, passarem para os pais o conhecimento que eles acabaram adquirindo aqui, ou então que reforçaram, já tendo esse tipo de conhecimento. Lá eles fazem o que fizeram aqui. Alguns já se assim, vendem, eles chegam falando, ó, oh, Pró, a gente ganhou dinheiro, porque eu plantei o coentro, plantei alface, plantei é isso. isso aqui. E aí eles vendem isso e ganham dinheiro. Né? Aí ensinei a meu pai, Pró, a fazer assim, assim como o professor ensinou. E ele sempre ensina, traz a semente da planta. Ensina como é que os professores lá ensina para eles plantar. Eu digo, eu já aqui nós plantamos diferente. Nós amei a terra toda. Ele, não mãe, não é assim. O professor lá ensina para nós fazer a leira, estaminhar a sementinha. Depois se estiver junto, ele vai, arranca um pouco daquela muda para poder ficar mais embastido. Ele sempre conta tudo. O exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado a comunidade freiriana é para nós né é esse conjunto de instituições pessoas que partilham a identidade do legado de paulo freire né? é, e o que significa isso na verdade são é, associações grupos instituições que vão é, se formando no mundo por exemplo portugal espanha portugal Ocorreu o Correio Fórum Paulo Freire em 2004, este ano agora, 2006, né na Espanha. Enfim, são centros de estudos né freirianos, né, pesquisas, é, espaços de formação educacional. Oi, Luísa, Luísa Cortesão. Primeiro, quero te agradecer muito pela sua contribuição aí de Portugal nesse documentário. Gostaria que se falasse um pouquinho o que é que vocês estão realizando, a experiência freiriana do Instituto aí. Há é, tá ver, portanto, são debates muito aprofundados e muito fundos sobre questões teóricas que terem a ver com uh, problemas que são sentidos na realidade. Fizemos, o título é a é explosão ou as explosão. E fizemos, por exemplo, uma análise de problemas de explosão social no plano das discussões da saúde, no plano das discussões da justiça, no plano das discussões do trabalho, no plano das discussões da educação, e agora esse vai terminar com uma análise sociológica da problemática da discussão. O que te levou a fundar uma cátedra Paulo Freire aí na Suécia, é, numa, num local em que, digamos assim, há tão poucos oprimidos? É, aqui em Suécia, depois dos de, anos 70, que la gente conoció aquí a Pablo Freire hay un renacimiento de interés, aquí en Uppsala hay un proyecto muy interesante de desarrollo sustentable medio ambiente ¿no? y esta gente está muy interesada en los esquemas de concientización de pensamiento crítico eh, freireano efectivamente eh, trabajado con grupos étnicos oprimidos, incluso grupos indígenas eh, con camponeses e com operários também, não? São dois traços de personalidade do Paulo. Primeiro, essa generosidade do menino aberto ao mundo sempre que quer conhecer essa alegria do, de conhecer o mundo. Segunda, a conectividade, que é uma já é uma qualidade do adulto, a conectividade e a relação. Essa é uma definição perfeita para qualquer ser humano decente. Um menino ser um menino é guardar um pouco é, toda aquela carga de emoção do da criança e a conectividade que já é um projeto das pessoas adultas. O homem fez um menino que tá sendo arrulado igual a gente. Que aprendeu a ler de barco, que gostava de ler, gostava de escrever. Foi um homem que queria transformar o mundo. O momento em que o pai estava a trabalhar, né? <risos> Na famosa biblioteca, no espaço de trabalho dele, né? Eram momentos assim, que todas as brincadeiras mais ruidosas, nossas, né, tinham que ser né, afastadas. Porque o pai, quer dizer, são, são, são coisas que ficam assim, né, são, são mensagens, estás a perceber, que, que te marcam rotundamente o corpo. Né? Ele era uma pessoa frágil, à maldade humana. É, e minha mãe sustentava a reversão disso no sentido... Acorda, Paulo! O <risos> que, que você está pensando da vida, Paulo? O que, que é isso? O mundo é isso mesmo, Paulo? O, o, o paizinho nunca foi assim, um pai, no sentido de um pai físico muito constante. Não foi, isso... isso não tem problema nenhum, digo isso mesmo, porque assim eu percebia. Mas, no entanto, tais a ver, quando o desgraçado estava presente, mas ele estava presente com inteireza, que, putz, imagina, era amplamente suficiente. Um homem extremamente humano, né? extremamente bondoso, mas que também sabia ser muito duro quando, quando era necessário com as pessoas. Né? Quer dizer, é, ele, ele, tem, é, ele tem uma frase dele que diz assim, se alguém quiser me insultar, que me chame de santinho. <risos> no campo pedagógico, é muito mais atual Paulo Freire. Porque a Unesco, por exemplo, colocou os quatro pilares da educação do futuro. Não é? Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. São esses quatro pilares. Isso está dentro da teoria do Paulo Freire. Só que Paulo Freire acrescentaria um quinto. Aprender por quê? contra quem, a favor de quem. Ele politizaria muito mais esses quatro princípios, quatro pilares da educação do futuro, evidentemente. Ele sempre coloca a questão do porquê. Vocês sabem o seguinte, que o computador ele é feito de, de, de partes. Nosso trabalho aqui, parte da realidade desses educandos que vem da zona rural, né? A gente procura estar tá, é, trabalhando com tudo que é próprio do, do cotidiano deles, mas a gente não permanece né, nesse, nesse, nessa realidade. A gente, né, a, a gente começa a trabalhar justamente é, inserindo a internet, a informática, né, nessa vivência dele aqui, para que ele transforme essa vida. E abrindo né? possibilidades novas para eles, né? São 600 crianças divididas em três grupos. Três grupos de 200. Enquanto nós temos conosco 200 crianças imersas numa educação formal, nós temos 400 crianças em suas casas sendo visitadas pela equipe itinerante. Então, lá na roça, a equipe itinerante corrige atividades, dá orientações, trabalha com a questão da agricultura, que já é trabalhada aqui, mas fortalecida em casa, porque as crianças ensinam também aos seus familiares. E a equipe itinerante faz uma avaliação desse trabalho, assim, que a escola orienta para o aluno executar em sua casa. Dois mais cinco? Sete. Quatro mais um? Cinco. Então, a senhora tem que dedicar assim, dar um tempo para ela, para que ela possa estudar. Porque a gente sabe que ela ajuda a senhora na, na lavoura, Sim. mas ela tem que ter assim, um tempo disponível todo dia para fazer a atividade dela. Tem pais que, diz assim, que dois meses em casa, eles ainda dizem assim, professora, não deu tempo para os filhos fazerem atividades, porque às vezes eles tiram os filhos das atividades que levam para casa para pôr na mão de obra, porque tem que ajudar. É, isso eu estou trabalhando agora com atividades de artes e essas atividades é uma atividade que desenvolve a coordenação motora, cognitiva e também ajuda no desenvolvimento da, eh, da criatividade de cada criança. O oh, resto fica em silêncio e vai terminar a tarefa, tá certo? Ah, não, não Nadisson, pode vir Nadisson. Que E tomar o banho bem o quê? Passar os sabonetes no corpo. Atrás. No banho, tira a calcinha e tipo, os meninos tiram a cueca. Lave a parte de vocês bem lavadas. Fica lá sujinho, aí vai criando sujeirinha, sujeira, sujeira, e daí? Criador? <risos>